Bom dia, tá ligado? Bom dia, eu posso pedir para vocês segurarem para mim? Bom dia, estou aqui nervosa, tremendo, porque a responsabilidade depois da tarde de ontem, com tantas famílias e tantas pessoas falando coisas tão importantes, eu estava falando para a Glória quando a gente estava vindo aqui, a responsabilidade de fazer algo à altura e que represente as pessoas com deficiência. Né? Então, eu estou num lugar de falar não de mãe, mas de profissional. E, por isso, mais uma responsabilidade de representar as pessoas que precisam ser representadas através da minha voz. Queria agradecer o Alex, que no momento em que me desafiou... É me fez um frio na barriga e falou assim, eu não acredito que a gente vai poder falar sobre linguagem simples num evento de tanta importância, porque é um tema que não se fala, é um tema que ainda não se conversa, e eu sei que não é fácil. Né? Como a Andrea Werner falou do ciclo da exclusão, eu acho que tem o ciclo da acessibilidade também, em que a gente está aqui, desde ontem o Alex falou várias vezes da linguagem simples, quando ele falou do livro dele, ele falou da linguagem simples, e é um, e é um exercício diário dessa busca da gente ser cada vez mais acessível, cada vez mais inclusivo. Queria também agradecer todas as pessoas que me deram dicas, que falaram, que me deram apoio, os autodefensores que me deram dicas de como a me apresentar aqui hoje, de como eu relaxar para estar aqui hoje, e eu falei para eles que eu queria, eu queria poder representar todas essas pessoas à altura. Então, eu quero agradecer. A minha fala não é de mãe, a minha fala é de técnica. Então, eu trouxe aqui uma apresentação técnica para falar para vocês o que é essa linguagem simples que a gente tanto fala para vocês verem. Que não é fácil, mas não é um bicho de sete cabeças. Ela é possível. Vamos lá. Ai. A gente está falando de acessibilidade. E aí, uma das coisas que é muito importante para todas as pessoas... Como a Andrea Bernier falou da questão política, é a gente conhecer sobre os nossos direitos. E a gente tem aqui no Brasil, e aí está é, usando uma fala da Isabel Maior, que assisti essa semana falando, a gente tem uma política, a gente tem uma lei invejável com relação às pessoas com deficiência. E por que, que a gente não sente na nossa pele no dia a dia? Né? Como, que, como que a gente faz no nosso dia a dia sentir essa lei presente na, na, em todos os ambientes que a gente está? E nessa lei a gente fala de acessibilidade. E um outro desafio que essa apresentação me trouxe é perceber que eu estou falando sobre linguagem simples, mas eu também tenho que considerar a diversidade dentro de todas as pessoas, entre todas as pessoas com deficiência. Então, eu vou descrever o que está aqui na minha tela. Eu tenho uma imagem com vários símbolos sobre a questão da acessibilidade e um texto ao lado cor de rosa que fala o seguinte a acessibilidade é viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social é nada mais do que isso, acessibilidade. É você poder estar nos lugares e participar de forma independente. Né? Isso é um ponto bastante importante. Leia lá na LBI, põe aí no Google LBI, coloca acessibilidade, que você vai ver o que está escrito lá. E a tecnologia assistiva, para a gente chegar na linguagem simples, eu tenho que fazer esse contexto aqui, tá Alex? A tecnologia assistiva, ela é promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação das pessoas com deficiência. Então a tecnologia assistiva, ela não é maior do que ninguém. Ela é um recurso para você poder ter participação efetiva na comunidade. Ter, uma, ter recursos de acessibilidade são recursos que promovem a igualdade de participação. Visando sempre a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o que a gente vai falar aqui é, são tecnologias que promovem o apoio, que promovem a igualdade de participação e a sua qualidade de vida. Isso para todo mundo. E a linguagem simples? A linguagem na comunicação. Eu, vou, eu peço desculpas que eu passei dois slides e não descrevi, então vou descrever esse. A gente está falando aqui, está em cor de rosa o título Acessibilidade e Comunicação. E eu tenho duas imagens, uma no lado esquerdo e outra lado direito, uma que tem uma mistura aqui de formas de se conversar e depois no meu lado esquerdo eu tenho um grupo de pessoas em cima várias chavezinhas como se elas estivessem conversando e no termo e no meio eu tenho também o que é linguagem simples e que de novo eu peguei esse texto que eu vou ler para vocês da LBI, ou seja, da Lei Brasileira de Inclusão. Linguagem simples ela está prevista na questão da acessibilidade, no aspecto comunicação, a linguagem simples, escrita e oral. Formatos aumentados e alternativos de comunicação. Para todo mundo, para pessoas com e sem deficiência, esses recursos elas geram participação. Isso que é o mais importante. E aqui eu queria trazer alguns, alguns, algumas ações, por isso que eu falei que a minha apresentação é técnica. Eu queria trazer alguns exemplos para que vocês possam ver como não é complicado. Para quem quiser conhecer um pouco do trabalho da Comunica Simples, que é liderado pela Heloísa Fischer, que é uma pesquisadora importantíssima e que tem trazido para o Brasil uma discussão no poder público. A gente já tem experiências em São Paulo, no Ceará, sobre o termo linguagem simples. Né? E ele já tem trazido essa discussão principalmente porque quantas vezes a gente entra num site público e está lá para a gente fazer várias coisas e a gente no fim fala eu acho que está faltando alguma coisa. Aí você chega no balcão do serviço público e está faltando um documento, ou está faltando uma assinatura, ou algo que você não entendeu que estava escrito lá. Ou você vai ao posto de saúde, tem aquele mural de avisos enorme, com tanto texto que você não consegue acessar a informação que você precisa. Sendo uma pessoa com ou sem deficiência. Então, a linguagem simples, ela é bastante importante. E na minha tela, eu tenho o título Linguagem Simples, e embaixo, eu tenho dois exemplos, como se fossem duas folhas de papel. O primeiro, que é do lado esquerdo. Do meu lado direito, tem um texto, tá? feito pelo Ministério da Saúde, e do meu lado esquerdo, tem o texto em, em exemplo de linguagem simples. Esse texto grande aqui, ó, ele é um texto todo cheio de frases e parágrafos, cansativo de ler, porém, com informações extremamente importantes. E aí, quando a gente pensa ele no formato linguagem simples, a gente tem imagens, a gente tem textos, a gente tem ela, a, as informações organizadas e muito mais atrativo para ler. E a gente não está invalidando a importância da informação que, a pessoa com, que as pessoas precisam ter. A gente está simplesmente atraindo a, o olhar, a atenção e dando a informação correta para as pessoas. Né? Então, e, isso é bastante importante. E aí, vocês podem notar, para descrever a minha, a minha apresentação, eu, eu passei o slide e aí entraram algumas setas, é, onde eu estou destacando algumas coisas importantes do texto que está acessível. Que tem uma organização... Tem um visual, que a gente chama de layout, que é para ficar mais bonito, e tem a questão das palavras mais simples. E quando a gente fala de palavras mais simples, muitas vezes a gente fala, ah, a gente quer minimizar, minimizar a, a linguagem, a gente quer empobrecer a nossa gramática, a gente quer, não quer crescer no vocabulário, muito pelo contrário. A gente precisa entender qual é o nosso objetivo quando a gente quer passar uma informação. Como a gente quer que as outras pessoas entendam o que eu quero falar. E aí eu preciso saber quem é meu público, eu preciso entender que existe uma diversidade. E existem muitos espaços onde a gente pode uh, usar outros vocabulários, aprender outros vocabulários, ter outras regras gramaticais e assim por diante. E aí a gente tem também, e só para falar a linguagem simples... É, ela é uma metodologia tá, que tem 15 princípios. O que eu trouxe aqui foram só três. tá? Então, quem quiser estudar, só colocar linguagem simples, chega lá no site do Comunicar Simples e vai poder é, é, entender mais desses 15 princípios. Ela é uma metodologia super importante. E a gente tem... E ela foi fundada em 1940 nos Estados Unidos e na Inglaterra. né? Então, você tem há quase um século aí, né? daqui a pouco quase um século, dessa, dessa luta, e a gente só vê esse movimento no Brasil recentemente. Mas a gente também tem a fácil leitura, conhecida também por alguns técnicos como Easy Reader. E aí a gente tem algumas experiências, como foi falado do projeto Eu Me Protejo, que é, um, se, quem, quem quiser olhar pela pela pelo aspecto do conteúdo, vai ver um conteúdo maravilhoso. E quem quiser olhar como exemplo de conteúdo acessível, é um conteúdo extremamente acessível e importante, e validado. E a gente vai falar daqui a pouco sobre essa validação. E também, quem quiser conhecer outros recursos, esse material que eu estou apresentando aqui, que eu também já vou descrever, ele, ele, ele está dentro de um site chamado PCD Legal, onde você tem vários materiais relacionados a direitos, todos em libras, linguagem simples, audiodescrição e assim por diante. Então, a gente precisa dar acesso e trabalhar, eu como profissional, preciso estar o tempo inteiro procurando recursos e estratégias de apoio para as pessoas que eu atendo que tenham uma linguagem e que gere autonomia e participação que ela precise cada vez menos do apoio mas do apoio de um profissional e cada vez mais a possibilidade de conversar de, de ter acesso no momento em que ela quiser algum conteúdo e aí esse material aqui foi feito na época que a gente estava no Carpedião né eu queria também aqui agradecer de novo, a Glória que está aqui me assistindo e que está aqui comigo, porque foi no Carpe a a, a onde eu nasci para essa questão da, da inclusão e entender a importância que ela passou a ter na minha vida. Foi lá o, onde eu, eu renasci. Eu vou usar o que você falou ontem, tá, Alex, que você falou da sua conversão... <risos> Foi lá que, que aconteceu tudo para mim. Então, eu me sinto hoje aqui muito nervosa, porque eu estou representando e tô, estou tô falando de uma história que, para mim, me arrepia. Né? E lá a gente teve a oportunidade de fazer esse material. E aí, para descrever a minha imagem, né? Então do meu, do meu lado direito, assim do lado direito da tela, a gente tem aqui a capa do livro, ele é em vermelho e o título está em branco, Ministério Público do Trabalho os Direitos dos Trabalhadores, Conteúdo em, em Fácil Leitura. E embaixo, a gente tem a imagem de vários, de vários trabalhadores. No centro do, da apresentação, a gente tem uma folha, que é uma parte do livro, onde a gente tem o título em cima, Informações sobre você. E... É, onde a gente apresenta, pra, tem a imagem da parte de trás do RG, onde a gente usa recursos da linguagem da, do Easy Reader, né, da fácil leitura, que eu já vou explicar, uh, sobre a carteira de, de o RG, onde estão as informações. Então, quando você vai apresentar algo, onde você vai num lugar e pede assim, qual é o seu RG? Onde está o meu número? Que que informações tem nessa RG, que tem um monte de informação que eu nem sei do que se trata. A gente poder ter um recurso onde a gente estuda esses documentos que são importantes para a minha cidadania. Eu preciso conhecer esse documento, eu preciso entender aonde eu procuro, eu preciso às vezes de um profissional, mas eu posso ter um recurso como essa cartilha que pode me orientar e eu descobrir no meu dia a dia. E aí, na parte... É, depois dessa imagem, a gente tem algumas setas onde eu destaco algumas, alguns, também, po, alguns pontos importantes da metodologia da fácil leitura, que também é uma metodologia que recentemente está vindo para o Brasil. A gente tem um grupo aí, né, a Patrícia Almeida, que eu sei que está... Tá está assistindo aqui, a gente tem um grupo onde a gente discute, são poucos profissionais ainda que estudam sobre esse assunto, então quem quiser fazer parte, discutir, refletir sobre esse assunto é muito importante, onde a gente discute a questão do uso das imagens, as palavras simples, a gramática correta, e no momento em que a gente simplifica a fala, a gente não está excluindo a gramática, a questão das fontes, dos tamanhos adequados. Então, assim... Parece que é difícil, mas não é, é só a gente começar a colocar isso na nossa vida, no caminho a gente estava conversando, eu e a Glória, que é, é fácil a gente falar, mas a gente tem que se converter, né, o, o, o Alex, a gente precisa introjetar isso no nosso coração, então... É, é começando a usar, é começando a praticar, é começando a perceber os efeitos positivos de tudo isso que você vai perceber a importância. E aí aqui mais um outro exemplo. Opa Opa Apertei demais. Aqui é mais um outro exemplo de um trabalho que foi feito junto com o Instituto Amancai, com a Marta Gil, que é uma pessoa de referência também super importante, onde a gente fez a ficha de cadastro para um dia de cadastro de currículos em Rondônia. E aí, assim, eles foram levar essa ficha para as pessoas... É, terem autonomia de na hora de chegar lá no cadastro, pegar a ficha e ela entender como ela poderia preencher. E aqui é só um exemplo de como foi essa ficha. Essa, então, para vocês entenderem o que está na minha tela, está metade de uma folha de sulfite, escrito ficha de cadastro, dados pessoais, então tem o um nome completo, o RG, e para a pessoa entender qual é o número do RG, tem uma foto do RG, destacando onde está o número do RG. Do outro lado tem o CPF, com a foto do CPF destacando onde consta o número do CPF. E, de novo, eu tenho as setas destacando a importância do que a gente usou. Uso de imagens, palavras simples, gra gramática correta, fontes e tamanhos adequados. E aí, a, o mais legal de tudo com relação a essa técnica que a gente usava muito no carpedim é a questão da validação feita por, pelas pessoas com deficiência. Né? Então, não é feito por profissionais, é feito, a gente faz até um preparo, mas essa validação, e aí descrevendo de novo a minha, a minha tela, eu tenho a folha novamente da ficha de cadastro, e depois da metade, na segunda metade do meu lado esquerdo, eu tenho duas fotografias com grupos de pessoas com deficiência, usando a ficha, e elas não estão preenchendo a ficha, elas estão validando essa ficha que foi lá para Rondônia, para as pessoas com deficiência preencherem nesse cadastro. Então, elas foram me dizendo, isso aqui está fácil, isso aqui está difícil, essa linguagem eu não entendi, me dando a sugestão e assim por diante. Só que a gente está falando o tempo inteiro da linguagem escrita, daquilo que a gente lê. E o que a gente está querendo agora falar é do mudo seu falar, que eu mudo meu ouvir, que tem muito a ver com a questão do do escrever e do ler, mas tem muito do falar e do ouvir, como o próprio título fala. Esse livro, eu, de novo, falo da minha gratidão de poder ter acompanhado a construção desse projeto dentro da Associação Carpe Diem. Ele, Eu não sou a autora dele, mas eu sou uma pessoa que pude ver o dia a dia dele acontecer. E sou muito grata, por isso, o meu nervosismo de estar aqui hoje, né, de, de, de, poder, de poder trazer... Essa, essa, essa, de ser responsável por trazer isso num evento de tanta importância e, de novo, valorizando um tema tão importante. E aí, eu não poderia falar sozinha. Né? Então, aqui eu tenho é, na minha apresentação em cima a, o título: e a acessibilidade na fala. E aí eu tenho a capa do livro do Mude seu Se Falar Que Eu Mudo Me Ouvir, que o fundo é branco, no meio tem o Mude seu Se Falar Que Eu Mudo Me Ouvir, embaixo tem o nome dos autores, que vocês já vão saber quem são, e tem embaixo várias borboletas que têm aparecido aqui desde ontem, tantas borboletas que falam tanto da transformação. E do meu lado esquerdo eu tenho uma fotografia com todos os autores, com a capa, do, com o livro na mão. E aí eu queria... Ele aqui. Obrigada, Tato. Tá. E agora eu queria pedir se vocês poderiam colocar o vídeo, porque a gente está no Covid, não podemos aglomerar, então eu não poderia falar de um projeto tão importante sem ouvir alguns dos autores. Então eu peço a paciência de vocês, o vídeo não é curto, mas é um vídeo com a fala deles, que eu acho que é de suma importância. E eu agradeço muito a oportunidade de apresentá-lo aqui. Então, para vocês entenderem, a partir de agora, na minha tela, vai ter o vídeo que eles se autodescrevem, e aí eu percebi que eu não me autodescrevi. Olha quanto desafio para mim hoje. <risos> no final, me autodescrevo, tá bom? Eu sou a organizadora e uma das autoras do livro Mude Seu Se Falar, que eu o Meu Ouvir. É, junto comigo estão os outros autores, é, que são Bia Paiva, Bia Nanias, Carolina Maia, Carolina Gulebski, Cláudia Arruda e Tiago Rodrigues. Todos eles pessoas com síndrome de Down. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago. É... Sou moreno. E atrás é uma parede amare... ama... amarelo. Ok. É... A... Falando sobre o manual, ele foi lançado em 2012, numa reunião que eu tive em Recife. E nós, eu... E mais, meus amigos, o Cláudio, a Bia e a Carol. É, somos autores do manual. Mude se falar do que mundo me meu ouvir. Eu sou o Cláudio, a Leona Ruda. Eu tenho cabelos castanhos. Eu uso óculos. Eu estou usando camiseta cinza, vermelha. Eu sou a Carol. Eu tenho 23 anos. Mano. É, bom, eu, tô, eu tenho o meu cabelo, que, que, eu, que é claro, eu tenho meus olhos verdes, e eu tenho, eu tenho uma pele branca, e eu estou com uma camisa la, la, laranja, que eu, que eu gosto. Sou a Biança, eu tenho 29 anos, né, quase 30. É, eu estou usando águas. Estou é, com a camisa do, do manual. Atrás de mim, uma porta. ia uma né Então, a gente adaptou, né? É, a gente criou acessibilidade para é, pessoas com deficiência intelectual serem autores de um livro. Né? O que a gente fez? A gente... É, Vários encontros Cada encontro a gente Discutia, pensava e discutia Sobre um assunto Vamos lá Meu nome é Thiago Rodrigues Tenho 34 anos Sou coautor do, do Manual Do Mundo de Fala Que Mundo Me Ouvir é, Foi lançado em 2012 Em uma viagem que eu participei junto com a Fabiana, que hoje é minha psicóloga e, nessa viagem, é, participei de um evento e tinha uma, uma pequena reunião junto com os meus amigos e eu não entendia do que eles falavam nessa, nessa salinha, nessa reunião. Aí cheguei a falar com a Fabi, falando assim... Fabi, me ajuda, não estou entendendo o que eles estão querendo dizer. Aí ela falou assim: Por que se você se levanta e fala para eles? Aí eu levantei, falei: Pessoal, me desculpe pelo incômodo. Eu quero quero participar junto com vocês. Quero entender o que vocês estão relatando. Foi aí que é Teve essa ideia de montar um livro. Olá, meu nome é Carolina Fugirira, eu sou a organizadora. Olá, meu nome é Carolina Fugir Caiu. O vídeo ainda tem uma parte. não é verdade, Tudo essas coisas acontecem, é, não sei se vai continuar, se a gente vai conseguir rodar, uhum. mas eu achei muito potente esse depoimento dele, qual é o nome dele mesmo? Tiago. Tiago, do Tiago, dizendo, eu quero participar com vocês, então vocês me expliquem, né eu quero, eu quero fazer parte disso, me contem, me ajudem a entender... Nossa, isso é sensacional, gente. E Tabata, tá? já que a gente está ao vivo e eu quebrei o protocolo, eu posso me autodescrever? que Porque eu Sim, fiz esse claro. pecado aqui. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos escuros. É, eu tenho uma boca média, acho, não sei. Eu tenho 1,63m, eu estou com uma blusa branca, uma calça marrom e um sapato e uma sandália vinho. Eu peço desculpas por ter quebrado esse protocolo. Vai dar para passar o resto?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 Foi aí que é, teve essa ideia de montar um livro, o, o, o, montar um livro falando sobre nós com o síndrome de Down. E é, é, discutindo, elaborando reflexões e tudo isso foi gravado. Todos essas, esses encontros foram gravados e depois transcritos. Então a gente é, achou um jeito, né? porque tudo que se tinha, que se deveria é, é, conter nesse livro, é, as pessoas, esses autores foram discutindo e colocando suas perspectivas, suas reflexões, mas conversando. E todas essas, essas conversas foram transcritas né? e viraram um texto. É, foi uma experiência maravilhosa. É, a gente chegou a, a conversas muito profundas, né? É, foi um, um, uma apropriação de forma a dignificar a condição da pessoa com deficiência intelectual. É... Esse manual ele foi, lançado, é, foi levado ao, é, ao exterior, fora do, do Brasil. Ele, nosso trabalho, ele foi transformado em inglês. Quando você pegar o pega nosso manual, tem uma parte que está em português e outra parte está em inglês. E, nessa, e tem um que ele fala sobre Braille. Eu acho que foi um livro, é, foi um projeto né, que se resultou nesse livro, que ele continua muito é, atual, muito contemporâneo e eu tenho certeza que foi uma contribuição enorme que a gente fez é, é, para o movimento da inclusão né? vou até pegar uma frase que a Bia Paiva falava né? é que as pessoas têm que abrir não só o coração né? tem que abrir a cabeça e é realmente que a sociedade precisa abrir a cabeça e o coração para aceitar as diferenças E o, o, o nosso livro ele foi lançado aqui em São Paulo que eu fui no Hotel Jaraguá, junto com meus amigos, com o Thiago, com o Claudinho, eu, a, a Bia Paiva e Bia Nanias. E, e, e também, a gente teve uma noite de autógrafos, de autógrafos para as outras pessoas. Que a gente estava num hotel. É, que é bem importante que, que a gente estava lá né, dando para todo, para todos. Muito bem trabalhado pelas línguas diferentes, como o inglês, o espanhol, foi fundamental, porque esse livro, ele representa também as nossas ilustrações também. Assim que é você aqui já tem os desenhos, e a escrita, tanto em baixo, tanto em cima. Esse livro manual foi lançado duas vezes. Primeiro foi no primeiro foi no governo de São Paulo, primeiro, e o segundo foi é PUC de Campinas. Eu nunca vou esquecer, uma é, internacional matalha de Down, e foi na ONU, devoia na onu é nova york isso foi mais importante para porque porque porque isso foi isso foi mais importante para minha vida e a gente precisa ter bastante de a sociedade precisa ter bastante de de inclusão pelas pessoas que têm deficiência sexual, que a acessibilidade dá acesso a tudo esse livro, a gente fala sobre as nossas vidas. Sobre... E eu acho que quando quando a gente tem esse Down, a gente tem que ter que, que, que, que a gente tem ritmo diferente dos, dos outros, porque nosso ritmo é lento. Quando for falar com a pessoa que tem esse drama de Down, que olhe nos olhos, que continue lutando, é, principalmente os nossos direitos. eles vão levar isso na vida para, é, para a sociedade, para ter outro olhar, é a minha opinião. E que a sociedade passe a enxergar a gente como adulto capaz. Então, é o, que, é o que a gente mais precisa abrir os nossos corações e as nossas cabeças. Que, como havia a Bia paiva, como havia a Bia paiva, é esse exemplo para todos nós, daqui agora. Que lute pelo nosso direito o quanto nós somos capazes para tudo. E Esse livro foi para mostrar às pessoas que estão que a gente tem direitos, direitos e deveres. A, a, a gente fala sobre acessibilidade, o, o, o quanto é muito importante para todos nós. Esse livro, é muito importante para todos nós, para mostrar o, o quanto que todos nós somos capazes para tudo. É, acredite o seu filho, acredite que sua filha, que eles têm a capacidade de mostrar o talento deles, a habilidade deles, e acredite também, tanto para os pais, é, abriu um, um pouco de paciência de nós, tanto seus filhos e suas filhas, e eles têm direito de estudar, de trabalhar, e de qualquer coisa. Eu me sinto feliz e, e grata. Ela, em nome de todas, as, de todas as pessoas que estão aqui, não mude, não mude se eu falar que mundo me ouvir. Eu falo por todos e também a Ju que estão a, a, acompanhando também nesse dia tão maravilhoso. Um, um abraço para vocês. Nada sobre nós Sim. sem nós, hein, Tabata? Tá, tá, demais, demais, hum. demais.